Aposentado, recebe mais de mil dólares por mês ali aproximadamente, né? Mais de mil aproximadamente. Vem para cá ser feliz. Vem para cá curtir a vida. Olá galera, estamos de volta aqui de novo. Que foi, gente? <risos> ah, ok. <risos> Oi, gente, estamos de volta aqui de novo. Fazendo o que, Leandro? Respondendo inscritos? Leandro, fala para tá fora, Leandro. Fala tá com fora, Leandro. Respondendo inscritos. Fala com vontade. Respondendo inscritos. Respondendo inscritos. Isso. Isso, garoto. É minha empolgação. Ah, é, Leandro é assim. É muito empolgante. Vamos lá, gente. Vamos começar com... Silvina. Silvina, amei da minha resposta maravilhosa. Continue sempre é assim. não para deixar like, se inscrever no canal. Ah, de você, né? vai com a sua motivação, vai. Vai direto assim para as perguntas. Vai, vai, vai, meu amor, vai. Já sabe, pessoal, se vocês quiserem saber mais coisa do Panamá, alguma pergunta, alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. Se quiserem receber a indicação dos vídeos, deem like, se inscreva no canal para poder tudo fluir direitinho, beleza? Agora sim, já deu like? Deu um likezinho aí? Deixou aquele joinha, esperto. Já se inscreveu? Você que está acompanhando aqui no canal pela primeira vez, nós estamos aqui com uma série muito boa com informações sobre vistos no Panamá. Sim. Se você não está assistindo, a patroa aqui está fazendo um excelente trabalho, está se desgastando, está procurando informação, está narrando aqui, para poder vocês saberem em português o que é preciso para poder. Você vai saber, é claro, né? é bom ver um advogado, mas você já está praticamente sabendo tudo ali, mastigadinho, como, sabe, como vir para o Panamá aqui, como saber como tirar seu vistos, com como saber como é que faz. For... Qual o tipo de visto que você pode tirar, qual o tipo de visto que você se encaixa, e se quiser ganhar em dólar para poder pagar esse visto todo, aqui na descrição tem um link. É só clicar que você vai descobrir e aprender como ganhar doleta. Agora sim. Sim, então, gente. Vai e escreve aí nos comentários vê se vocês estão gostando desse tipo de vídeo, que é importante para mim saber, né, Leandro? Para nós, né? É, para nós sabermos. Se está adiantando, se está resolvendo, se estamos ajudando vocês. Porque um dia também já estávamos aí, ó, do outro lado, né, Leandro? Antes pra cá. Sim. Buscando informações e, gente, às vezes a gente nem conseguia essas coisas mastigadas que vocês estão tendo. Então, tivemos essa ideia, por que não? Por que não? Porque um dia estávamos aí também, desse lado aí, querendo saber alguma informação. E buscava e não encontrava. E agora aí, ó. Tô dando uma mastigada aí pra vocês. Beleza. Vamos lá. Voltando aqui, ó. Silvina, Silvia. Amei da minha resposta maravilhosa. Continue assim. Se... Continue sempre assim pra motivar a gente. Ok, Silvina. É o que a gente tá fazendo, né, Leandro? E é justo por isso, gente. Pra motivar vocês que estamos fazendo isso. Falando em motivação... Amanhã vai estar saindo um vídeo aqui sobre vistos para aposentados por idade e por invalidez. Eu sou a pessoa que mais motivo... Está aposentado, recebe mais de mil dólares, aí mais, aproximadamente, né, em real, mais de mil dólares por mês, vaza do Brasil. Vaza, né, vem para Panamá. Vem viver aqui. Aposentado, eu, eu falo sem medo. Está aposentado, recebe a, mais de mil dólares por mês, ali, aproximadamente, né, mais de mil, aproximadamente, vem para cá ser feliz. Vem pra cá, curtir a vida. Aqui você vai ver tranquilo, aqui aposentado é respeitado, tem desconto pra tudo, entendeu? Então, eu motivo muito quem for aposentado fazer o, o, o para aqui no Panamá. Abandona o Brasil, porque isso aí tá de mala pior. Então, seguimos de novo, continuamos com a Silvina. Olá, muito obrigada pela atenção e resposta. Estamos aqui para isso. Ah, vamos lá, Silvina de novo. Olá, querida. Agora ela está falando do vídeo informativo. Sim, ele tá comentando sobre isso. Ela Sim. Falou. Aí ela botou aqui, ó, olá, querida, gostei de vídeo. Quero saber e quanto que advogado que pede tratar visto, para tratar visto permanente? Então, Silvina, geralmente aqui o preço do advogado vai depender muito do tipo de visto que você quer e do tempo que ele vai se dispor para poder fazer seu visto. Mas aí vai depender muito do que da época que você vai vir, de qual advogado você vai escolher. O advogado de verão para poder fazer o visto dela. Ele cobrou, acho que foi uns mil dólares. Não, foi menos. menos. Foi menos. Só então, que cobrou 400 para fazer o permisso de trabalho. Foi, mas acho que foi. Eu paguei mil porque foi dois, dois procedimentos. Que eu já paguei adiantado para poder fazer o permisso, o, o visto dela permanente e o permisso de trabalho também. Então, eu acho que foi 600 dólares para um e 400 para outro que ele cobrou, entendeu? Não é Tipo assim, você vai encontrar para mim, advogado para mim barato. Só que, só que, quando a gente veio para cá, eu tive uma péssima experiência com advogado. Péssima, péssima. O cara era, tipo, sabe trabalhar, mas é totalmente displicente, totalmente irresponsável. Então, às vezes a gente paga barato e o barato sai caro. A gente, pô pelejou com ele, mas foi coisa de, de ter ameaça mesmo, de ter ameaça, é complicado, foi complicado o negócio, e aqui em Panamá tem muito bobo que se pensa que pensa que é esperto, entendeu? Só que com brasileiro não se cria, agora esse advogado aqui, depois um, um amigo indicou pra gente, ele, pô, trabalhou de forma seríssima, não é barato, eu falei com você, ele não é barato, mas ele, pô, vai ter uma total atenção com você, vai fazer o seu de correr rápido, e detalhe, ele não tem olho grande. Entendeu? Por quê? Agora a gente teve que renovar o permisso de trabalho de Verônica. Então, ele falou pra gente, olha, você tem duas opções. Ou você paga 400 dólares pra mim e eu faço tudo para você. Ou você me paga 100 dólares e você dá entrada no trâmite lá na sua cidade. Eu falei, pode fazer? Claro que pode. Eu te mando documento pelo correio. Eu, a gente nem precisou ir em Panamá. Pagamos 100 dólares pra ele, ele preencheu a documentação, enviou pra gente... A gente deu a entrada e já está uma semana pegando o permiso de trabalho dela renovado. Por mais quanto tempo? Um ano, dois anos? Não, só. Três, três, anos. Anos. três só anos. Três anos. Entendeu? Então, aí é. vai daquele critério. Se você quiser vir para cá e quiser depois falar com o seu advogado, você fala com a gente aqui, pede o um telefone em off aqui, que a gente fala com você, te manda o telefone dele e você começa com ele, ok? Sim, porque esse negócio de preço sempre varia, né, Leandro? Isso varia. De, e ainda mais o nosso barista. caso, ou foi há quantos anos atrás, sim. né? Sim. Então, essas coisas Cinco variam. Então, é, não convém dizer um preço, porque talvez para você não vá ser esse mesmo preço. Quando você vier, o tipo de permissão a é fazer, sim, você sim, ah, mas correto. o Leandro falou que é tal preço, é, não tem Então, como. isso não existe. As coisas mudam muito rápido. Sim. Vamos lá. Hum, Pedro Bernardo. Vocês ainda moram? Vocês ainda moram em Santiago? Moramos em Santiago. Sim, moramos em Santiago. Continuamos aqui. Sim. Então, pai, tom pai, ó, senti falta de vocês falando a respeito do preço das carnes, Leandro, aquele vídeo lá da carne sim, do sim, frango, da eu só fui carne. preços. Isso, então. Senti falta de vocês falando a respeito do preço da carne. E principalmente o que é o que? pois meu espanhol é horrível, então não identifiquei a maior das carnes. A maioria das carnes. Ficou curtinho, mas curti e de longe dá para ver que é muito, mas muito mais barato que no Brasil. Então, top Ô, Leandro, olha, eu quero ver, agora eu tô com o pão Pai, eu quero ver você falando o, o, o... Não é nem o preço, mas é que tipo de carne é. Então, Tom o que acontece, brother? Isso aí é uma discussão, é um vídeo que eu já tive em mãos e se não me engano eu acho que eu tirei uma foto, mas lá no supermercado tem. para qual que é? Não é no Extra, eu acho que é no Matitazo. Tem a foto da carne lá. Então, ah, do boi. Mas eu acho que aí boi. eu acho é, que, eu acho que tem internet. Você pode botar. Não, na internet não tem. Na internet vai vir, vai vir um colombiano, ah, já vi okay. já, vai vir americano, ah, colombiano. Ah, eu ia pedir meu editor para botar, mas não, vai vir Peru. Já procurei já. Já okay. vi. Vai vir Peru, vai vir um monte, mas não vem a Panamá. Porque panaméia é tem aqui nós temos palomia, nós Isso. temos é, é, lombo branco. A hora que parte, ou seja que pá da caneta não sabe. A gente não, a sabe. não sabe, entendeu? Mas Tá aí feito o desafio, eu aceitei o desafio, vou buscar essa informação, vou ter que ir, vou ter que não, sempre tô lá, né? Devo ir amanhã de novo também, devo passar lá pelo açougue, lá pelo mercado, vou no açougue, tiro foto lá das carnes, e aí eu faço uma comparação, cara, crachá, pra gente saber, até eu vou ter que fazer esse vídeo também, né? vou, ter, vou ter que conhecer, quais são as carnes lá comparando o Panamá com o Brasil, aí vocês vão entender direitinho quem é quem. Vamos lá. Então, pai de novo. Cara, sabe aquele vídeo que você não consegue piscar de tão interessante? Pois é, são os vídeos de respondendo o comentário de vocês. Excelente, e eu amo, e muito obrigado por responder os meus comentários. Mano, 2 é, dólares o sal, muito barato, que top. Foi do preço do sal que... Como não? Observação. Vê, eu pensei que você era de doce. Porque você falou dos bolos e dos doces com tanta paixão que eu achei de verdade que você era mais chegada no doce do que o Leandro. Sem falar que quando você foi comer os salgados, comeu junto com doce borracha. Sopa borracha. Doce borracha. Não, mas é um doce. E o doce de três leites. Mas é um doce. Não foi com refrigerante. Não, eu não tomo refrigerante. Eu tomo refrigerante, amor? Muito difícil. Muito difícil, Quando a gente, gente. vai de, de McDonald's, vai de Burger King lá, eu, Burger King, o engradado, você pega o copo e fica tomando direto, é né? É porque o gosta de ir lá onde toma toda a vida refrigerante. Vai, vai, eu vai não, a eu ele bota é, um toma pouquinho. água, água com refrigerante, na né? verdade é essa, é. né? Eu, mas a máquina bota água também, meu. Então. Não, eu não sou de refrigerante, por isso que você não vai ver bebendo refrigerante, não. Aí você bota o copo pra ela, quando eu vou ver, tá na metade ainda, ela abandona. Aí tem que tomar o dela também, depois tem que tomar três copos de refrigerante Vamos lá. Poxa, nesse vídeo, o Lê aliviou o coração falando do trânsito. Tá vendo, Leandro? Olha, você aliviou o coração do povo falando do trânsito de Panamá. Mas depois a gente fez o, o do trânsito novo, né? Sim, amor. Mas aqui tá, ó. E a ver rachando o bico de lado ficou top demais. Abraço pro Cássio que vai ver esse vídeo. Vai sim. Vem cá, quem tá te enganando, Pompai? Quem tá te enganando? Já tá até vendo, já, já tá até comentando já. Aí, o Cássio comentando. É, o Cássio nem sabe que a gente existe. Então, pai, mamãe, então é, pai. Sim, é... né? Humilde gente, toda a vida. Gentileza pura. Aí, vamos lá. A Márcia botou o Leandro sem filtro. Pra variar. É, com certeza. Ah, acabou. Acabou. Esse aqui é o de antes. Então, gente, foi isso. Mais uma vez eu fico muito feliz de vocês estar respondendo esses comentários. E olha, já que vocês gostam desse quadro, Respondendo Comentário, então é sempre interessante vocês seguirem, porque qual será, né, Leandro? Será que eles vão responder meu comentário hoje? Será que não vão? Fica bacana, fica uma coisa assim, né? de assistir quando é o quadro respondendo, respondendo inscritos. Sim, vamos responder. Agora, o que vamos responder vai depender, né? Sim, vai porque... depender do que vocês perguntarem, do que vocês escreverem. Sim, porque aqui a gente não tem papo na língua, não. Se vocês perguntam, a gente responde. Sim. Claro, não tem coisas que não tem como responder, porque às vezes a gente pode, sei lá, alguma coisa assim um pouco mais... É, é, vamos supor, a ah, política. Tem muita coisa política que a gente não pode falar, senão pode ser até da, da extradição. Entendeu? Sim. De repente o governo aqui que não é um governo alinhado com, com, com as, as coisas um pouco mais corretas, tem que ser um pouco delicado para falar porque eu tenho uma língua muito grande então pode ser que se complique lá o, o cara não gosta, alguém faça uma denúncia e aí daqui a pouco está aparecendo aqui a polícia da imigração aqui mandando a gente deportando para o Brasil entendeu? Sim. Então tem leis aqui que a gente não pode ultrapassar, agora o que tiver um alcance, a gente fala tranquilo Então é isso pessoal se despede do povo Tô esperando que vocês fingem, é? Bom, gente, então é isso. Muito obrigada. E vou falar de novo, gente. Deixa aí o um comentário de vocês. Alguma dúvida, alguma sugestão. Algum... Like, alguma inscrição. Algum vídeo que tá aqui na descrição. <risos> algum quem quer ganhar em dólar. Ai, eu ia deixar pra você falar, amor. Então é isso, pessoal. Muito obrigada por mais uma vez estar aqui com vocês. E até o próximo vídeo.